Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Ricardo, sou daqui da Hiper Elevadores e venho dizer que o programa Contele, gestor de equipes, é, nos ajudou bastante devido à nossa questão que era importante, questão de controle de atendimento, é, horários, os técnicos, hora, hora trabalhada, nos ajudou a né, monitorar melhor essa questão, certo? E realmente a praticidade do, do programa é, nos ajudou bastante. Hoje é o programa essencial na nossa empresa. É, e é isso. Recomendo a todos. Tá? Obrigado. Tchau, tchau.